Essa é singha tinha rapaziada, rapaziada, olha isso. Singha de raiz hype. Esse trash aqui é mó bom, manita. Pô. Meu bot lane tá enrolado, fi. Ó, oh, ir? Ah, não <risos> tem como né. Aliás, tá level 2. Você pega, você pega? Tem... como, não tem Ó! Oh. Que caralho! Eu tanco um pouquinho, se pá. Qualquer coisa eu flash, mano. Tá, só de não morrer, tá não, bom. Tá sem... É, só de não morrer tá bom ah, mas... Nossa, velho Eu devia ter ficado no counter Mas eu nunca imaginei isso na minha vida Vou falar pra você Esse gank do Nuno Ah, eu também não mano. Esperava nem fudendo, velho Aliás Dali, LDB Eu esqueci de parabenizar você, né Parabéns aí pelo, Por atingir quase o seu Primeiro pagamento aí na Twitch, é. mano Medeção do Pipei Pote, velho Eu calculei errado no, no, no... Nossa, eu usei tudo errado aqui, velho se matar lá tá bom. O TP é seu, Dudu? Nice. Peguei uma kill aqui pelo menos. Mano, ah, com todo respeito, Lúcia, mas você não vai dar recall não, tá? Acho que eu vou lá, mano. Ó, oh, ele bata! Ai, oh, eu tenho flash, tem ward. De... Matou. Não, ele errou o quê? Não! Eu pego, eu Era pego. Era óbvio pego. que ele ia dar o E. Não, não, não, tá em casa, tá em casa, tá em casa. Eu acho Morreu. que tá em casa. Morreu. Meu. Vou deixar o boa pra tu. Ai, Nossa, não. ele tentou ainda. Oi, esse você tá cachorro, mano. Caramba. Ah, tá assim. Puxou? Ó, oh, tem um Nunu aqui, aqui, tem um Nunu aqui. Vou dar um daninho nele. Ah, mentira que ele tem flash. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ah, mentira, que ele tem Flash. Vocês matam. Tô aqui só pra dar apoio moral. Tirei a bola, óbito dele. Precisa de ajuda. Boa, aqui boa, mano. foda que o bot tá mamando. Oh, ainda mano. bem que ele vai fazer rei velho. Se ele fizesse aquela build de Manamune, ele daria muito mais dano, velho. Dá pra dar, ele dá pra dar, ele. Tô aqui. Let's go. Só vai. Tá morto, chefia. Como você sei pra poder mamar? Dale. Puxar e startar o contigo. Na real que você pega a barricada, tá. né? Pego, pego, pego. É mais tá. puxa mid e... aí tá, ele não Deve. fez o arauto, não entendi. Também não entendi, velho. Faltou a malícia. É, é net? Caralho, vocês estão ah, ouvindo? É net, né? Nossa, ele errou a Ward. Foi foi, foi, foi, foi, foi, foi, ele errou a Ward, tadinho, mano. Você <risos> viu a Wardzinha Carado, dele? <risos> ele pro a meio aqui, mano. Até tirar ela, velho. Mano. <risos> mano. Pega tudo Ai, aí, mano. Né? Vou dar AB. Ah, e no tá PBE, gira. pois é. Ô, quer oh, oh, Bora, Bora, pô. Nossa, era pra ela tá tankando, mas acho que dá. Ai, ai, ai, ai, ai, Tá, Mac. Tinha que ser eu tancando, viado. Neutralizado. Ai, nossa. Meu Deus do céu. O tapa dele vai me machucar pra caralho. Ai, rapaziada. Smite tem um objetivo. Smite mano. Só smite, -a, mano. Ah, mano. Eu vou lutar mais pra ele não levar a torre toda. Não sei se eu mato, não, mas eu vou tentar. Mato. Tomou hit da torre. Mano, acho que eu vou pegar essa torre pra mim. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, Ah, nossa, mas... ah, ah, tem três 3 kills. NÃE! Por favor, não tem R, por favor, não tem R. Ah, vamos ver quem, eu vamos eu ver eu ver eu quem cura mais, eu. vamos ver quem cura mais. É Vamos ver quem cura mais, Nuzão, vamos ver quem cura mais. O bom é que a torre vai ficar pra você, velho. Calculado isso não tinha mano. Cara, vocês viram isso, chat? Vocês viram que bugado esse bagulho? Eu dei o terceiro pulo aqui, o terceiro quê? Ah, vai se fuder, eu tô Trabalho. falando esse trash, velho. É diferente, cara. Mata, Marquinhos, vai. Não mata, velho. Ela tem muito DPS. Mano, olha, da onde que saiu esse trash, velho. Tá de boa, Dando. Puta é que pariu, velho. Ai ai ai Acho que eu tentar lançar uma brabinha aqui, véi Bitch Iii. Iii. Zara olhou um pouco o game, mano Caralho, velho cara. Vídeo? Tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Você já matou todo mundo? Vem, vem, vem. Vem, aqui. Bem, tô aqui bem, bem. É isso. Vai ah, ali, eu pego esse aí também. Hum, preferência aqui o Patu, velho. Vamos, Baron, viu? Não vai, não vai Ai, Baron. Que cura, é. mano. Que paia, mano. Olha, os caras estão na minha base, jungle aqui. Mano, eu tô falando pra você que esse trash é muito bom, velho. Sério, esse trash é muito bom. Boa, só mano. Nós, só que nós é mais. Flash é bom, Marki, mas tu é melhor. <coughs> bora, bora, vamos nesse drag aqui agora. É mais, é. mais. Tô fazendo, tô fazendo já. Bora. Tem pinstoro? Não, mas ele pode flashar. Vou puxar mais. Só faz, só faz. Você tem ward nesse mato? Não, não, não. Oh, não, não, não! não. Mata ele, matei ele, matei ele, matei ele. Peguei, peguei, peguei, peguei, peguei, peguei. Ah. Tem os ônibus? Ah, eu devia só tentar insta -w. Matar esses caras acabou o Baron. Matar esses caras acabou o Baron deles. Sou mais tudo, do? Nossa, o TF se jogou no meio deles, aí. Ai, velho. Tá bom, tá bom. Pegamos o Drag, mano. Menos mal. Seu inibidor foi destruído. Olha esses caras, mano. Que isso, velho. Ele pega eu ainda, velho. Nossa, ela flashou, tá? Esse aqui foi flash 100%. Uff, dificil, velho mano. mano, no focando no, Focan, no Nex ele dá um monte de dano Espera aí, eu só... eles não dão muito dano no Nex aí Só espera aí, eu vou nascer agora, agora, agora, agora Foi, foi, Dudu, foi, Dudu, foi, Dudu. Mano, quase que o carinha cancelou meu bagulho, velho Ai, meu Deus, você é ruim Mata, mata, mata, mata Mata, Ai, mata logo, mano Juro que Quem eu tô mata? tentando, mano, juro mata. que eu tô tentando Juro que eu tô tentando, juro que eu tô tentando Ai, Você vai voltar tá pra roubar essa. Não pode voltar, ah! oh, Ai, ai, ai. <risos> Os caras estão focando na Nexus, mano. Vem, vem, vem, vem, vem que dá nós vem que dá nós vem que dá nós vem que dá nós Mata o Dunu! Mata o Dunu! Mata o Mata! Ah! Bora! <risos> Uhul! Vamos lá, faz baro, faz baro, faz baro. <risos> Não, ainda bem que eu usei zonas é se ia dar nossa se não der tempo de usar zonas fudeu velho oh, Ó, o seguinte tá sem hoje fui Dudu, fui Dudu! Fui, ah, Dudu! fui Dudu fui Dudu fui Dudu fui Dudu fui Dudu bora bora bora bora bora bora bora bora bora acho que eu não jogo mais não esse aqui jogo sim bora Dudu vai mata mata Dudu morri pro Bata, gelo tubo Oi, Puna negócio. GG? GG top tudo, topa top, tapa top, tem um. Bot bot bot bot bot bot bot bot. Bot bot bot bot TF TF bot bot bot. GG GG GG GG GG GG GG. GG GG easy demais. Meu Deus, Nossa senhora, mano. Caralho Mas eu só vi a cabecinha, velho. Oh Dale ah, CP, é obrigado pelos 5 meses hein, Mano, o CP falou que se eu ganhasse Era Prime, uh. se eu perdesse ele ia dar o Prime Pra a girl Puta que pariu, obrigadão pelo apoio aí, velho. <risos> ah. Eu ganhei o Prime aqui também Muito obrigado pelo Prime, mano Tamo junto aí né?